Você já assistiu a alguns programas televisivos que tem um quadro chamado Mitos e Verdades? Ou melhor dizendo, Mentiras e Verdades? Esses programas tentam explicar que algumas coisas que as pessoas falam ou imaginam pode ser uma verdade ou não. Com respeito às coisas espirituais, é a mesma coisa. Existem algumas coisas que Deus disse mas que o homem diz que não é verdade. E algumas coisas que Deus não falou, algumas pessoas a colocam como verdade. E houve alguém que falou a maior mentira, mas essa mentira é aceita hoje pela humanidade como uma grande verdade. No livro de Gênesis, no capítulo 3, versículos 4 e 5, diz assim, Então a serpente disse à mulher,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 E hoje essa verdade foi transformada em mito É a mesma coisa, por exemplo, que nós pegarmos uma planta como esta E Deus disse, o dia que vocês comerem do fruto, vocês vão morrer Mas hoje as pessoas dizem que a morte não existe Que a morte é um mito Mas você já observou as árvores? Quando uma planta se seca ou um fruto ou as folhas morrem, o que, que acontece com ela? Elas caem. Esta plantinha verde que você está vendo, ela foi arrancada neste momento. Ela ainda está bonita, mas daqui algumas horas, ela vai estar seca. Ela vai estar morta. A morte, ela existe. E a morte é a consequência do pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Mas Deus nos garantiu a vida eterna e se formos fiéis, mesmo que morramos, ressuscitaremos no grande dia de Deus. Não se esqueça, o que Deus falou não é mito, mas é verdade. Deus te abençoe.